E aí pessoal, beleza? É, hoje eu estou trazendo aqui no canal é, um tutorial de como está utilizando o sidechain no programa Cakewalk Creio que muitas pessoas tenham dúvidas a respeito de como está utilizando o sidechain é, Então aqui, eu criei aqui quatro trilhas né? Uma de kick, um hi-hat, um snare e um sintetizador né? Então eu vou dar o play aqui para vocês escutarem como que está... O som. Então, é, não sei se dá para perceber, mas a hora que o sintetizador ele tá, ele entra tocando junto, né? O kick ele dá uma, uma desaparecida, né? Eu vou deixar selecionado aqui apenas o o kick, o hi-hat e o snare. No caso, para a gente estar tá observando a mudança que acontece no kick. Então, aqui a gente tem o kick, só que quando a gente ativa o sintetizador, o kick ele dá uma ofuscada, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, a gente vai no console, a gente abre o console. É, aqui, o que acontece? É, a gente quer é, que o momento que o kick, que vem o kick, né, o som do kick, a gente quer que atenue o sintetizador, ou seja, a gente quer que o sinal do kick, ele comande o sintetizador, né, o, o, o volume, no caso, aí entra o compressor, né, a gente vai colocar aqui, por exemplo, inserir aqui o próprio compressor nativo do, do Cakewalk, que é o Sonics. né, aqui em Ratio a gente deixa infinito, em Ataque a gente pode colocar zero no ataque, e Release 200, a gente vai controlando depois, conforme a necessidade, né. Se houver necessidade, então a gente vai controlar o que acontece? A gente vai controlar pelo threshold, né? o sinal do, do, do kick, a, a, a quantidade que ele vai atenuar do sintetizador vai ser através do threshold. Só que primeiro a gente tem que vir aqui em Send, no kick, no canal do kick. A gente vem em Send e, e seleciona aqui Sonic Effects Compressor né? Side Input Synth. A gente seleciona ele. Aqui no level a gente deixa como está mesmo, né? Então a gente vai perceber o seguinte, que quando colocar para tocar, a gente vai ver que o kick ele já está comandando aqui o, o input aqui do, do, compre do compressor, né? Do compressor. E conforme a gente vai abaixando o threshold, né? a gente vai perceber que o som do, do sintetizador, no caso, ele já vai mudando, deixando mais em destaque o, o kick. Vamos lá. perceberam como que muda né, muda bastante e o que que ele fica mais presente e tem uma outra forma também da gente estar tá utilizando né a gente no caso eu vou excluir aqui o, o compressor do, do do FX a gente abre aqui o Pro Channel né no canal do Synth, do sintetizador né aí aqui a gente vai inserir um módulo o módulo que a gente vai inserir é o PC4K Bus Compressor. A gente seleciona ele. Aí ele veio aqui para baixo. E o que acontece? Aqui ó, tá escrito aqui, ó, Side Chain. Né? A gente deixa ativado. Ativa o Side Chain. Aqui em Ratio a gente coloca no, no máximo. né? O ataque a gente zera. Deixa em 0.1 milissegundos, né? o release também a gente pode deixar aqui no 0.5 segundos ou abaixar um pouco mais aqui para 0.4 mais ou menos e então a gente vai a gente vai aqui no, no send do kick novamente e a gente vai começar a colocar aqui ó compressor de pista entrada 2 synth a gente seleciona esse no caso novamente deixa é, em 100 ali e a gente solta a música para ver o que está acontecendo <SILENCIO> Então, essa é uma segunda forma né, da gente estar tá utilizando o, o sidechain aqui, o compressor no, no, no, no kick. No caso, para destacar o kick, é, a gente também pode estar tá utilizando, por exemplo, é, deixa eu só fechar isso aqui, esse módulo, vou só desabilitar aqui. A gente pode estar também utilizando aqui no, no, no, no bus, né? Aqui a gente cria, no caso, um, um barramento, né? Ser barramento estéreo, que eu, no caso já inseri aqui, e denominei como kick, esse barramento. Então o que acontece? Esse canal aqui, do synth, por exemplo, na saída dele, aqui, a gente envia para o kick. Né, a gente via para o kick, então a hora que a gente soltar a gente vai ver que já está... A gente já percebe que o som está entrando aqui já no, no kick, né? Então o que acontece? É, aqui a gente vai inserir, no caso, o compressor. Novamente colocamos aqui infinito. O ataque zeramos. E aqui no send, né, a gente vai enviar para aqui, ó. Sounds effects compressor side input kick. A gente muda para cá. Então, é, novamente que a gente vai controlar o synth por lá agora. E qual que é a finalidade, assim, aqui no, no, no barramento, né, aqui nas barras no bus? A, a ideia aqui, a gente também pode estar utilizando ali no Protino o, o mesmo esquema, né, o mesmo esquema. No, no Protino aqui, também a gente pode estar é, usando aquele módulo lá. Só que no caso a gente tem que retirar esse módulo aqui. o compressor que já está aqui, né. E inserir um novo módulo que, no caso, é isso aqui ó, Bus compression Inserindo ali também temos a mesma função. No caso ele, ele veio aqui para baixo. Aqui. Novamente deixamos aqui em no máximo. O ataque zeramos. Release aqui deixamos no 4. E controlamos no Threshold. Né, é o mesmo esquema. É eu esqueci ali de colocar a de enviar, né? Então vamos estar enviando aqui para o que. Vamos lá. No caso, esse compressor aqui, ele, acaba, ele é um pouco mais suave. Né? Ele é um pouco mais suave. E qual que é a ideia aqui né? do, do barramento? O barramento a gente pode estar utilizando também para, no caso, outros... Outra, outros instrumentos para tá, estar muito usado em, em música eletrônica, né? Música eletrônica a gente acaba utilizando muito mais que é justamente a gente está enviando. A gente vem aqui, direciona tudo para o kick, a saída, né? Agora, por exemplo, esse aqui não, esse aqui a gente pode deixar também lá então o que acontece quando a gente soltar vamos primeiramente deixar enviado lá né para o kick aliás não é nesse aqui é, a gente envia para aqui embaixo né effects compressor side input kick então é, então o que acontece aqui a gente consegue controlar vários né, instrumentos através do kick né então é basicamente isso, então ela é essa dica que eu eu quis é, mostrar para vocês, o tutorial né, sobre essa dica do sidechain e espero que tenham gostado e se inscrevam no canal também para estar tá acompanhando novos vídeos né? deixa o joinha e compartilha aí com o pessoal, beleza? Falou, valeu, até mais!